Olá seres das estrelas, muito bem-vindos ao Portal de Arcturus, eu sou o Mateus e hoje nós vamos nos apresentar para vocês, vamos falar um pouco sobre mim e um pouco sobre o que é o Portal de Arcturus, o que é esse canal, o que, que a gente vai trabalhar aqui nesse programa com vocês, um pouco do contexto geral do que será trabalhado, pois sabemos que esses trabalhos multidimensionais, eles são bastante dinâmicos e intuitivos, né? Os seres vêm trazendo diversas informações para nós, a gente vai desenvolvendo diversos temas que agregam dentro desse conteúdo, mas eu vou trazer um contexto geral do objetivo do programa e do que vocês podem estar vendo aqui. Eu, Matheus Henrique Menzel, eu tenho 27 anos, tá? sou terapeuta multidimensional arcturiano, também sou curador planetário arcturiano, tenho a formação também como terapeuta tântrico sou formado mestre em reiki e também reiki arcturiano trabalho aí muitos anos também como guardião das medicinas da floresta e estudioso do xamanismo né, e das medicinas estou agora completando nove anos aí de contatos e de estudos em, dentro do autoconhecimento e da espiritualidade foi quando comecei o meu despertar né, e iniciei esse movimento, que inicialmente começou com as terapias, né, começou com o reiki, e depois, principalmente, foi a, as medicinas da floresta e o xamanismo que começaram a movimentar esse, essa questão dentro de mim. Eu trabalho também dentro aqui da 3D né, como Área de vendas, né? sou especialista na área de vendas, sou professor universitário também. Né? Estamos movimentando agora um Instituto de Desenvolvimento Humano, onde vamos trabalhar com vários treinamentos de várias áreas, né? eu e meu pai, e mais uma outra sócia, que é a esposa dele. Então, vários aspectos da minha vida giram agora em torno de desenvolvimento humano, de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de... Com todo esse foco né, na parte de expansão, de levar as pessoas a desbloquear, a expandir, a despertar a sua consciência, né, despertar para um nível de vida mais harmonioso, mais amoroso né, e com um olhar para a nova era, que a gente vai falar muito aqui dentro do canal sobre isso, nova era e transição planetária. Agora, o que é o portal de Arcturus? Ah, o que é essa egrégora que eu levo no meu canal do Instagram? O que é essa egrégora que vem agora para esse programa aqui no Ser das Estrelas? Portal de Arcturus é o nome de um vórtex que foi ativado aqui na cidade de Chapecó, que faz parte de um programa chamado Cidade Planetária de Luz. É um programa do Grupo de 40 Mundial, que é uma organização criada por David Miller, um americano, né, que, foi, que foi um dos primeiros canalizadores arcturianos do mundo e é um dos principais nomes da canalização uhum. né, e da condução da energia arcturiana aqui no planeta Terra. Então, esse projeto Cidade Planetária de Luz consiste em ativar vórtex de energia de quinta dimensão nas cidades para que comece uma transformação na energia espiritual daquela cidade, da região, do estado, do país e por consequência do nosso querido e amado planeta Gaia. Então é uma das maneiras que os Arcturianos estão desenvolvendo para começar essa transformação da biosfera, da nosfera, né, e da frequência vibracional do planeta Terra em geral. Então esse vortex ele é um raio de Dois quilômetros, né, onde é traçado um centro, leste, oeste, norte e sul e é instalado ali né, um vórtex de energia de quinta dimensão. Inicialmente é limpo toda a energia tridimensional e é trazido essa energia de quinta dimensão para alterar a frequência, para alterar a energia espiritual do lugar e indiretamente expandir a consciência das pessoas que se conectam com esse vórtex que passam por ali nesse local, transformar a energia espiritual de lugares mais densos, né, da cidade, como cemitérios, hospitais, é, locais de indústrias, aonde tem muito desencarne de animais, como por exemplo aqui em Chapecó, né, que tem um grande veia aí de indústria agropecuária, né, que é algo bastante denso também para a cidade altera a energia de outros locais, né, que a gente sabe que é um pouco mais denso, a criminalidade, a violência e todos os aspectos que a gente vê em muitas cidades do Brasil e do mundo. Então, esse é o portal de Arcturus, é um vórtex de energia de quinta dimensão, tá? Ancorando esse vórtex de energia de quinta dimensão, nós vamos trazer aqui tudo que se encaixa com a energia de quinta dimensão, o que é a quinta dimensão, o que são as dimensões, né? o que é a, a multidimensionalidade, né? a gente vai explicar um pouco sobre cada dimensão de consciência, depois nós vamos falar um pouco também sobre como está esse momento da transição planetária, o que, que nós temos que fazer agora nesse momento para auxiliar esse processo de transição planetária, para fazer o nosso próprio processo também de ascensão espiritual individual, né? porque a transição planetária é um movimento de mudança de frequência que o planeta está fazendo. Mas não necessariamente, porque o planeta vai ascensionar, todos nós vamos. Tá? É uma divisão que existe entre a transição planetária e a ascensão espiritual individual de cada um. A transição planetária ela é inevitável, ela vai acontecer porque o planeta como ser decidiu fazer. A ascensão espiritual individual será uma escolha de cada indivíduo. Você pode ascensionar para um mundo de quinta dimensão, de amor, harmonia, compaixão, né, espiritualidade, cooperação, abundância, prosperidade, ou você pode escolher permanecer no mundo tridimensional igual a esse que nós temos aqui na Terra. E se você escolher assim, pelos, pela sua liberdade, você irá para um outro planeta, né, da mesma dimensão e com a vida semelhante ao que acontece aqui no planeta Terra. Muitos de nós já escolhemos isso antes da encarnação. No nosso contrato encarnatório existe, né, ali cláusulas. Não sei exatamente como se chama aqui na, na Terra. A gente chama de cláusulas que já aponta que você definiu fazer ou não essa transição junto com o planeta, fazer ou não essa ascensão espiritual para a quinta dimensão. É, eu fui um ser que tomei essa decisão de ascensionar, estou no processo ascensional ainda, caminhando nesse processo para a quinta dimensão, mas eu tomei essa decisão de forma totalmente consciente e estou passando agora, pelos processos e pelos caminhos necessários para que essa ascensão aconteça. E o que é ascensionar espiritualmente? Vamos abrir o nosso campo aqui do programa falando um pouco sobre a ascensão. Por quê? Porque os Arcturianos têm como missão principal no planeta Terra a ascensão dos humanos, a ascensão da nossa espécie, da nossa civilização. Então, os arcturianos eles dispõem de tecnologias, meditações, técnicas terapêuticas, todas elas focadas em ascensionar o ser humano. E também eles têm, claro, todos os movimentos de cura a nível planetário, limpeza né, da psicosfera, da biosfera, da nosfera terrestre, retirada das grades de todas as programações que nós temos aí mundialmente falando, então, eles são curadores também planetários, mas muito das tecnologias, técnicas de meditação e cura dos arcturianos são para a nossa ascensão espiritual individual. O que, que é a nossa ascensão espiritual? É nada mais do que despertar dentro de nós o nosso ser divino. Despertar dentro de nós muito do DNA divino que está apagado. Seria como apertar o interruptor e acender a nossa luz. Porque nós não estamos criando nada fora. Nada que nós não tenhamos ainda dentro de nós. O ser humano já possui em si toda a genética, todo o DNA, toda a programação para ser um ser. Ser um ser é, é engraçado, né? Para ser de quinta dimensão. Para ser ascensionado, um mestre ascensionado. Então... Nós estamos apenas revelando aquilo que esquecemos, trazendo aquilo que está apagado dentro de nós. É a descida da nossa alma por completo para dentro do nosso corpo físico. Por que porque por completo? Tá? Vamos entender. Nós somos um fractal da nossa alma, um pedacinho da nossa alma né, que está num corpo físico. Porque em 3D, na, na 3D, na terceira dimensão, nós não conseguimos encarnar com o nosso eu superior, com o nosso eu completo de quinta dimensão, porque não fecha a, fre a frequência vibratória, não encaixa né, esse movimento. Então, a ascensão espiritual nada mais é do que elevar a nossa frequência à quinta dimensão para que o nosso eu mais evoluído possa ascender em nós. Para que a gente... A ascensão é ascender. Para que a gente aumente o nosso consciente, a nossa condição de luz divina, de seres ascensionados divinos. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar as suas habilidades psíquicas, vai aumentar a sua sabedoria, né? Vai fazer você vibrar em energias mais sutis. O que, que são energias mais sutis? Você vai ser uma pessoa que vai sentir amor por todo mundo, compreensão por todos os seus irmãos, vai entender os seus irmãos humanos como sendo você. Como um todo, vai entender que tudo tem a ver com você, vai desenvolver autorresponsabilidade sobre tudo que você cria na sua vida, né? e isso vai trazer grandes condições de evolução de consciência. Você vai reagir de forma diferente a tudo que acontece na sua vida, você vai ter um outro nível de aceitação à forma com que as coisas acontecem na sua vida, né? você vai ver o mundo de forma diferente você vai ver o um mundo completamente diferente. Então, Esse é o processo de ascensão, que é a missão dos Arcturianos aqui no planeta Terra. E a gente vai falar muito sobre ascensão. A gente vai trazer muitos movimentos que auxiliam na ascensão espiritual. Então, se você é um ser que sente no seu coração de, de fazer o um movimento de ascensão espiritual de se desenvolver espiritualmente, se você está buscando o um caminho de desenvolvimento espiritual, se você está é, buscando isso para a sua vida, saiba que esse programa será bom, será lindo para você. Vai trazer muitos códigos, vai trazer muitos caminhos para que você possa ascensionar, para que você possa ter uma, um direcionamento, né? para esse processo de ascensão. Nós vamos trazer aqui no canal essas falas, esses esclarecimentos, esses movimentos aqui de casos e questões minhas que eu vivencio no meu dia a dia. Vamos trazer falas intuitivas também dos seres que vêm para falar com o canal. Nós vamos trazer canalizações arcturianas ou de outros seres que quiserem trazer canalizações também aqui no programa. Nós vamos trazer meditações guiadas, né vai estar no tema do programa quando for o momento. Talvez todo o programa tenha algum movimento de meditação no final, porque é algo que é da minha característica, eu gosto de trazer e guiar movimentos meditativos. Então, dentro desse programa, sempre meditações que levam à expansão da consciência, que levam a esse movimento de ascensão. Então, o um movimento do Portal de Arcturus é isso. É o grande objetivo central da egrégora do Portal de Arcturus. É a ascensão e expansão de consciência das pessoas. É o esclarecimento, né, é o conhecimento, a sabedoria desses aspectos da espiritualidade. Então, esse vai ser o movimento e o tema central aqui do canal. Nós vamos falar um pouco também especificamente sobre os Arcturianos, quem eles são, né? como que vivem em quinta dimensão. A gente vai falar bastante sobre como é a vida em planetas de quinta dimensão, porque é lindo a gente começar a ter essa consciência de que a vida pode ser muito mais linda, muito mais sutil, muito mais leve do que a gente conhece. Nós nos esquecemos das nossas vidas e experiências em outros planetas. né? Algo que a gente vai falar muito aqui é sobre a existência dos seres em outros planetas. Então, se você sente no seu coração esse movimento da vida extraterrestre, da vida fora da Terra, desse contato, esse programa vai trazer totalmente sobre isso. Tá? Nós vamos falar muito da vida fora da da terra, porque o no, a nossa missão como sementes estelares, a nossa missão como canais de, desses seres é trazer a realidade que nos espera, a realidade que está fora da terra, o que há além dessa vida que a gente experimenta aqui neste momento na terra. Então, um dos assuntos que mais serão falados aqui no portal de Arcturus. E quase 100% das vezes nós vamos estar falando de algo ligado à vida fora do planeta Terra. Principalmente, claro, na civilização arcturiana, que é a minha família galáctica, que é a minha família cósmica, que é com os seres com, com quem eu mais me conecto e que eu tenho mais informações. Então o centro de tudo será o movimento arcturiano, até porque o portal de Arcturus é um portal arcturiano. Os arcturianos, eles veem os seres de forma integral. Então, a grande característica dos arcturianos é olhar para os seres humanos como um ser integral. E quando eu falo um ser integral, eu falo de todos os campos e corpos que nós temos. Que não é apenas o corpo físico. Nós temos o corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo etérico, nós temos um corpo... Búdico, né? Nós temos vários corpos, mas os Arcturianos olham principalmente para os quatro principais, para os quatro corpos eh, de energia principais do, do ser humano. E tanto que as curas Arcturianas elas possuem técnicas né, para todos esses níveis de consciência, para todos esses corpos. Então vocês vão ouvir falar muito aqui também, de forma abrangente assim, sobre os nossos diferentes corpos e campos e como a gente deve olhar para eles, para o nosso processo de evolução, expansão e ascensão. A ascensão espiritual ela acontece no alinhamento de todos esses corpos. Né? Nós vamos falar também dos chakras, claro, dos nossos pontos de energia, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento expansão de consciência. E vamos ir além, vamos ir para dentro do nosso ser, e vamos ir para fora também, fora da Terra, fora desse contexto aqui. Porque é para onde nós estamos indo. É o nosso futuro. A quinta dimensão é o futuro da Terra, isso está decretado. Não há mais volta. Nós vamos ascensionar para a quinta dimensão. Nós vamos viver e conhecer uma vida extraordinária. Nós vamos conhecer uma vida de paz. Nós vamos compreender aqui no portal de Arcturus que é possível acessar as frequências de paz, de amor e de harmonia. Sim, é possível. Nós podemos superar o sofrimento, a violência, a competição, a ganância, o poder, o controle que nós vemos aqui na Terra. Que não está errado. É uma grande escola. Né? É uma grande escola para muitos de nós. Mas há uma experiência superior. Há uma experiência mais sutil. Para que a gente possa olhar a partir de agora. Né? Superior no sentido vibracional. Não melhor, mas... E, eu vejo como melhor. Eu vejo. Eu acho que nós humanos já estamos preparados para, des para esse despertar. Para essa experiência mais sutil para poder olhar para a vida de uma outra maneira. Será necessário de nós o movimento de abrir o nosso coração, o movimento de nos abrir para essa cura, para esse novo movimento nas nossas vidas. Então será necessário a busca por essa vida, por essa nova era, por esse, por esse novo ser humano. Para isso, nós vamos ter que fazer esse movimento de permitir que a cura aconteça, de permitir que a nossa consciência se expanda, de permitir que os seres possam movimentar a nossa energia, possam eh, fazer esses movimentos em nós. Teremos que compreender as catarses que a gente chama, né, os processos que a gente entra para fazer essas limpezas e essas ativações, compreender que o nosso corpo físico vai ter que mudar também no meio desse processo, no andar da carruagem, né? teremos que transformar o nosso corpo físico, então teremos muitos sintomas também, teremos um olhar para as nossas sombras também para poder acender, é preciso olhar para a sombra, integrar essas sombras, entender que foram experiências incrivelmente necessárias e importantes para nós, para esse movimento de evolução. Nós precisamos olhar e experienciar tudo isso para que chegasse agora esse momento de ir para um outro nível de consciência, de ir para um outro nível de frequência, ir para um outro aspecto de vida. Tudo foi importante, tudo foi necessário, porém, se tornou disfuncional esse sistema onde a gente estava experienciando. Então, tomaram posse desse sistema e fizeram um movimento que não é mais funcional para nós. Portanto, agora é hora de dar o passo à frente. Agora é hora de se lançar no desconhecido. E confiar, ter a verdadeira fé de que nós estamos sendo guiados por uma espiritualidade maravilhosa, por seres incríveis, de uma inteligência extraordinária, de um amor incondicional pela humanidade. Né? São réplicas lindas da fonte criadora, seres extremamente divinos, né? seres que chegam na nossa vida trazendo uma energia linda, linda. E Mateus, como que eu faço para iniciar a conexão com estes seres? Basta você aceitar. Basta você dizer que no exercício do seu livre-arbítrio, você aceita auxílio. Você aceita que eles existem inicialmente. No seu coração precisa ter a certeza da existência deles para iniciar esse contato é o que eles pedem de início, apenas você dizer sim, eu aceito vocês, eu reconheço a existência de vocês, eu reconheço é, a importância de vocês nesse movimento e eu quero ser auxiliado, eu quero me conectar com vocês, principalmente se você tem um, no seu coração um chamado de missão para auxiliar as pessoas, para auxiliar a humanidade nesse momento da Terra, Basta você se comunicar dessa maneira e eles vão ouvir vocês. Se você for uma semente estelar, você já tem um ser como esse próximo a você. Você já tem um guia galáctico da sua família cósmica. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma semente estelar. Porque se você está se conectando com esse conteúdo, é porque você tem uma missão com os seres das estrelas, uhum. se você está no canal Ser das Estrelas, é porque você é um ser estelar, é porque você tem essa missão junto conosco, portanto seja muito bem-vindo ao portal de Arcturus, seja muito bem-vindo ao Ser das Estrelas, nós estamos juntos nessa caminhada em direção à evolução, em direção à ascensão, em direção à transição planetária, em direção ao contato com todos os seres do cosmos, na direção em que a Terra se torne um planeta da confederação galáctica, onde nós poderemos ter uma vida cósmica, uma vida multiplanetária, onde a gente possa entrar em contato com esses seres diretamente. Né? E isso já é possível nesse momento, se você sentir isso no seu coração. Há um caminho lindo para você que tomar essa decisão, realizar essa escolha de despertar a sua consciência, de curar todas essas eras de dor e sofrimento, de limpar tudo isso que você guardou ao longo da sua vida. Aí dentro de você, as sobrecargas emocionais, as más águas, né? traumas, rancores. Todas essas camadas que você tem em você. Que você não precisa mais carregar. Essa mochila né? que você tem nas costas que traz o peso para a sua caminhada. Agora é o momento de soltar a sua mochila. E caminhar mais leve. e mais rápido em direção à evolução que é o caminho de todo ser no universo. Eu sempre costumo dizer que evoluir pode ser adiável, mas é inevitável, pois é o processo como se manifesta a fonte criadora, está sempre, sempre, sempre em evolução. Desde o primórdio do ser mineral, que vai para o vegetal, que vem para o animal, humano, e assim por diante. Todos os níveis de consciência. É uma grande honra estar aqui no Ser das Estrelas. Ter essa maravilhosa oportunidade de semanalmente poder me comunicar com vocês. Trazer um pouquinho do meu estudo. Trazer um pouquinho da energia do Portal de Arcturus, trazer um pouquinho da minha Grégora, trazer um pouquinho da minha família cósmica para cada um de vocês. Então, muita gratidão a todos vocês que se conectaram aqui com o Programa Portal de Arcturus, com o Ser das Estrelas. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e traga os seus amigos estelares, traga aquela pessoa que você sentiu no seu coração aqui quando você assistiu, que ela deveria assistir também. Traga para cá e vamos fazer essa corrente de amor, essa corrente de evolução conjunta, né? para que nós possamos influenciar o máximo de pessoas para o bem, para a luz, para o amor. Esse foi o primeiro programa Portal de Arcturus. Eu espero vocês e se você sentir no seu coração de entrar em contato comigo, no final do vídeo vai ter a minha rede social, o meu Instagram, vai lá, segue segue os movimentos lá do canal Portal de Arcturus e pode também me chamar né, no pessoal, se você sentir de realizar esse contato comigo. Estou sempre aberto e à disposição para qualquer movimento que seja para a luz e para o nosso crescimento. Grande beijo e até a próxima.